Aqui na Tailândia eu conversei com Norio Egashira e foi uma grande lição sobre a necessidade de se reinventar diante das oportunidades do mercado. Confere aí! Pedro Norio Egashira, muito obrigado Opa. por topar esse bate-papo empreendedor, diretamente de Bangkok, na Tailândia. Pedro, queria que você contasse um pouco da sua história empreendedora pra gente. Tá, é, na verdade eu estou aqui na Tailândia, mas antes de vir aqui para a Tailândia, eu fiquei praticamente uns quase 25 anos no, no Japão, né? e na época quando fui para o Japão, foi em 1991 mais ou menos, e fui para trabalhar no, no Japão é, com um contrato de um ano numa fábrica da, da Isuzu, né? Porque naquela época tinha assim um fluxo assim muito grande de brasileiros descendentes de japoneses que é, iam para o Japão para trabalhar em fábricas e ganhar dinheiro, né? E nessa eu fui também e fizemos um contrato de um ano e nesse contrato de um ano que é, a gente começou a entender e se ambientar no Japão, né? E por sorte minha, né? É, nesse um ano de trabalho eu cheguei a conhecer um japonês que morava no Brasil e que foi para o Japão também trabalhar na época, porque se ganhava muito mais do que ficar lá no Brasil e ficamos amigos e por sorte ele gostava muito de fazer negócios tal e eu também no Brasil tinha tentado fazer muitas coisas e com isso, a gente começou um relacionamento assim, de, de amizade e de negócios também. Né? E a gente começou a procurar é, o que fazer nesse um ano enquanto a gente trabalhava na fábrica e fazer algum negócio lá no Japão, já nessa época. Né? E aí é, surgiu na época, a, a gente percebeu que Havia uma demanda assim, muito grande de, de pessoal japoneses é, sobre o Própolis e conseguimos é, contatar uma empresa que se interessou pelo produto e a gente, eu como falava bem o português, era do Brasil, né, é, a gente contactou uma fábrica de lá, de Própolis, e eles é, se interessaram e, e a gente começou esse processo de, de importação. Né. Esse foi, assim, praticamente o primeiro negocinho que a gente começou lá no Japão, né? Isso então você estava ja... lá no Japão, foi e... buscar a vida lá e... e aí percebeu a oportunidade de brasileiros que tinham interesse em, em consumir própolis por lá, tipo isso? É, não, não, não brasileiros, é, os japoneses. japoneses né? e, mesmo? Os japoneses mesmo. E a, a relação que, quem mantinha essa relação com as empresas japonesas era o meu amigo, que era japonês. Então foi um, uma sorte, na época, né, de ter encontrado assim um Fique japonês assim. que falava português, mais ou menos, né? Mas aí a gente se entendia e, e fazia todo esse, esse esse processo sem problema nenhum em termos assim da, da linguagem na época, né? Que eu, quando fui lá, não, não sabia falar nada de, de japonês. Né. Então, é, aí depois desse um ano que ia se encerrar o contrato na fábrica, né? Eu falei para esse meu amigo, ah, vamos fazer alguma coisa diferente aqui, né, de negócios, ao invés de ficar trabalhando na fábrica a vida inteira, né. E foi nessa época que é, eu, também nesse um ano, eu conheci uma amiga japonesa também, e ela é, tinha um japonês que tinha trabalhado na Coca-Cola do Brasil, e falou para mim, ah, vamos nos reunir com ele, quem sabe ele te arruma um trabalho diferente, melhor para você. Ah, vamos lá. Aí quando nós chegamos na reunião, no café, é... de repente surgiu uma ideia. Falei, ah, acho que eu vou vender, na minha cabeça, né? vou vender produtos brasileiros aqui no Japão. Né? E o pessoal ficou assim, ah, como é que você vai fazer isso? Ah, não, não sei ainda, mas eu acho que a ideia é válida, né porque não tinha nada de produto brasileiro na época lá. Né? Isso há ah, praticamente 30 anos atrás, né? E aí, é, voltei para a fábrica, que ainda não tinha encerrado o contrato de um ano, voltei para a fábrica e conversei com meu amigo japonês. Falei, ó, oh, vamos vender produto brasileiro, né, para os brasileiros que não tem ainda, né? Eu falei, ah, como que a gente vai fazer e tal, né? O japonês sempre é assim, um pé atrás, né? O que é bom algumas vezes, né? Porque Isso, esse ímpeto é empreendedor, de quem é muito empreendedor, às vezes acaba trocando os pés pelas mãos, né? Exatamente. Aí então, é, eu falei, não não se preocupa. vamos fazer o seguinte. Vamos na Embaixada Brasileira, lá no Japão, em Tóquio, e vamos conversar com eles. Vamos ver se tem alguma empresa de importação que já está fazendo alguma importação de produtos brasileiros lá para o Japão. E fomos na Embaixada e encontramos uma empresa só, que na época importava, que era a Imai né? Que até hoje ainda eles vendem lá, né? Importam. E lá eles tinham, por exemplo, a linha Perdigão de produtos enlatados. Aí tinha na época feijoada, é, almôndega, é, dobradinha. Fomos, ah, vamos comprar aí umas caixas, né? Aí ah, falaram, como é que vocês vão fazer? Eles perguntaram, mim. não, a gente vai comprar uma vagoncha, colocar as caixas aí dos seus produtos e vamos vender, sair para vender. O que, que é uma vagoncha? Ah, uma wagon. vagon. Vagon, <risos> tipo... É uma, uma, tipo uma Kombi, né? ah, tá. só que já mais moderna. Ah, né? e... Só que nós compramos uma da Suzuka pequenininha na época. Né? <risos> aí colocamos essas caixas e saímos para os alojamentos onde a gente já tinha morado quando trabalhava na fábrica. Aí chegando nesses alojamentos, batemos na porta, ela tem feijoada, tem... o pessoal desceu assim desesperado, né? <risos> e aí nessa, é, em cinco minutos acabou tudo que estava lá na, na, na, na perua, vamos imaginar. Falei, opa, é um negócio, né? vamos começar a fazer isso daí já de uma outra forma, né? Aí o que, que a gente fazia? Ah, a gente precisa colocar mais tipos de produto, não só esses enlatados da Perdigão, né? e aí o que que acontecia é, em alguns lugares que a gente ia tinha brasileiros que na casa ou no apartamento fazia linguiça fazia é, carne seca né a gente encontrou um, um, um brasileiro em Tóquio num apartamento pequenininho mas produzia linguiça saía linguiça pela janela de... <risos> <risos> aí a gente comprava e revendia para os brasileiros e como é que era esse processo né é, quando a gente visitava o, o, esses brasileiros, eles falavam, olha, eu tenho um amigo, comentei sobre vocês, tem um amigo que mora em tal cidade e está pedindo pelo amor de Deus para vocês vir lá. Eles querem comprar, eles reúnem o pessoal lá e compram, né? Então foi boca a boca no primeiro boca, momento. Boca a boca. Boca o, o a boca. O clássico boca a boca o que trato, gera resultado até hoje, até né? Até hoje, exatamente. Só que, além da boca a boca, é a questão da necessidade, né? Que o brasileiro. Mas não tinha nada de comida brasileira na época. Então qualquer coisa que aparecesse em termos assim, de comida brasileira, pelo paladar que era diferente do Japão, né? ah, o pessoal comprava. Mas comprava porque ganhava-se bem na época. É, é, você tem uma ideia? Não sei. É, vamos imaginar assim, é, 15, 100, é, 15, 20 mil ienes de compra, isso representava na época, dividido por 100 da... Quanto dá isso em dólar? 200 dólares, Uma é. Numa compra só. Ah, é. numa compra só. Isso. Então, é, começou a se girar a, a, muita coisa em termos de produto. E aí, o que, que a gente precisava? Sempre aquela necessidade de acrescentar mais produtos na linha que a gente tinha. Aí, o eu falar? Ah, vamos no supermercado lá em Tóquio, onde tinha as embaixadas e tinha um supermercado para os estrangeiros. E lá a gente ia também, escolhia a dedo a, a, os produtos que ah, isso aqui vende para brasileiro, isso aqui vende. Então, espaguete, molho, não sei o que e tal. Tudo isso a gente comprava, colocava no, na, na peruazinha, na bagunça e vendia. Vendia tudo, tudo. Né? Era uma coisa assim, incrível. né Mercado aí, bom, né? Mercado hein? bom. Oceano azul, o típico, legítimo oceano azul. Isso, exatamente. E aí depois de um determinado tempo, a gente sentiu a necessidade de ampliar o negócio, né? Aí de, de uma vagão, chama perua, compramos uma maior, né? E saímos para vender, mas já tinha duas, duas unidades, né? E então minha sócia ia para outro lugar e eu ia para um outro, né? O faturamento aumentando, né? E aí de vez em quando, quando a gente ia assim para vender é, Parava -se, o, o carro, tinha que tirar as caixas para fora do, da vagoncha para o pessoal ver e tal e comprar. E chovia, aí era um desespero. Né? E nessa ideia, que, nessa fase que surgiu a ideia de montar um caminhão de loja de produtos brasileiro. O que, que era? Você colocar as prateleiras na, nas paredes do baú né? e colocava os produtos já tudo ali bonitinho. Aí quando você chegava com o caminhão em determinada cidade onde os brasileiros já estavam esperando, era um monte de brasileiros, era incrível na época. E aí a gente abria o caminhão, pessoal, nossa! É... Então a gente vai, pode falar que você ajudou a inventar o food truck, hein? É, exatamente, <risos> né? Mas é, a gente foi o pioneiro, inclusive foi uma matéria de, da televisão japonesa, tudo ficaram assim, nossa, que ideia é essa aí? Vender o é, caminhão. Isso, né? isso. Mas por que isso? Né? Porque na época o, o brasileiro é, foi lá para trabalhar e não conhecia o Japão, não sabia se locomover em trem, em, em estrada, nada disso. Né? Então a ideia foi basicamente essa, não, vamos levar a loja na porta do cara, do brasileiro aí abrindo ali a loja o pessoal é, comprava não tinha como né? é. e aí com essa coisa da chuva não sei o que tá falando vamos comprar um caminhão aí montamos um caminhão e passou um tempo a gente chegou até 15 caminhões rodando o Japão todo né caramba e como que... é que foi assim para para crescer pra... Porque você falou que um momento você ia para um lado e seu sócio ia para o outro. Isso. E o gargalo de um crescimento de um empreendedor é esse, esse processo de isso, tomar conta, isso, né? É. Como é que vocês tomavam conta de 15 é, exatamente Exatamente. Né? É, a gente tinha uma central né, de, de abastecimento, de depósito, né? e lá os caminhões chegavam e abasteciam os caminhões. Tinha todo um controle e tal. E, e cada um tinha a sua rota para fazer, a sua região. Né? E esses vendedores eram brasileiros também, que dirigiam tal, e a gente numa fase inicial ia junto com eles para apresentar o local, apresentar o pessoal. Entendi. Aí depois eles já por si só faziam o. A Criaram roda, um né? tipo representantes comerciais. Isso, isso. Né? Mas, é, mas é com pagamento de um salário para eles, né? Mais uma comissão. Né? Que, nossa, essa comissão tinha gente que ganhava mais que a gente. É venda tem que ser muito assim, né? Isso, isso. Aí o pessoal se motivava também, tudo. E esse foi um trabalho, um trabalho assim que eu acho que foi uma oportunidade que a gente detectou no, naquele momento e que é um negócio que tem seus, seu pico, né? E como teve, e como também depois, é, é, depois de 10 anos mais ou menos, o que começou a surgir são as lojas fixas, né? Em cada cidade onde tinha brasileiros, então o brasileiro lá queria fazer algum negócio, montava essa loja já. E como já tinha muitos importadores que já enviavam esses produtos via transportadora tal, virou assim uma coisa assim mais, é, vamos lá, mais correta, né? E com isso eles, é, o nosso negócio começou a cair um pouco o faturamento, né? E devagar nós começamos a diminuir, e isso já era o quê? 2000, é, 1999 a 2000, mais ou menos. E aí foi aquela época que eu te falei, que começou a sur a, a época da internet, né? Da informática. Aí fala vamos fazer aí alguma coisa dentro dessa área. Como eu já tinha, além dos caminhões, mais três micro-ônibus como loja, né? Desmontei a, o, as três lojas no micro-ônibus e montei umas mesinhas e compramos notebooks e montamos oito é, notebooks numa uma sala de aula dentro do micro-ônibus. Uma né? sala de aula itinerante naquela época isso. já. Por que isso? Né? Porque a gente, é, não só pelo fato de estar começando a surgir essa parte da informática, mas também como a gente já tinha toda um, uma rota que a gente já conhecia no Japão. Então aproveitar aquilo que a gente já tinha feito para vender produtos brasileiros de começar a dar aula para ele. Então, diante da mudança do mercado, você reinventou o seu negócio, isso. mudou da água, vinho, da água para o vinho, de vender produto para vender educação. Isso, isso. É, O produto, na verdade, ela foi desmotivado justamente por causa da, do, do faturamento, que começou a cair pela concorrência. Né? Isso é natural do, do natural, mercado. Né? É. E como a gente pensou nessa parte da informática que estava surgindo na época, né, vamos fazer isso aí. E deu certo, nós formamos o okay, quê? Mais de 3 mil alunos eh, no Japão todo. De vez em quando a gente encontra os, os, os, alguns alunos, ex-alunos, oh, graças a você aí que a gente está aqui já é, informatizado. Gratificante, né, né é, cara? É, gratificante. Muito bom. E esse foi o okay, que Na fase de 2000 até 2004, mais ou menos. Aí aconteceu o okay? quê? Em 2004, muita gente já mexia com informática, né? Então, aquele professor que dava aula do básico, de Windows, é, Word Excel, é, o próprio amigo já ensinava o outro ali, né? Começou a cair no senso comum. No senso comum, exatamente. Aí, com isso, a gente também, ah, vamos parar com esse negócio. Aí, é, paramos, paramos, é, mas satisfeito por... Eu acho que essa grande satisfação da gente é de ter formado aí algumas pessoas, que, na época realmente estava precisando de, de também se se é, dar um, um, um, um upgrade na, na vida deles né? e só que nessa depois de 2004 nós paramos com isso e aí fizemos o seguinte eu particularmente é, fui pro falei ah, acho que eu vou para a Europa mas por que a Europa né na época, é, de 2004, eu consegui assim, detectar que na Europa é, tinha muitos brasileiros, mas como também não tinha produto brasileiro. Né? Tinha, mas não no, no, da forma como tinha no Japão, porque no Japão nessa Nesses 14 anos mais ou menos, surgiram assim muito é, fábricas de produtos brasileiros no Japão. Né? Empresas, lojas. É, chegou a ter o quê? 300 lojas de produtos brasileiros no Japão, você tem uma ideia, né? para 300 mil brasileiros. Né? Então seria o quê? Praticamente mil, uma loja para cada mil brasileiros. Né? Mas virou uma coisa assim muito grande demais. E na Europa eu percebi que não estava assim. Estava na fase inicial de. 15 anos atrás do Japão, falei. E contactando alguns brasileiros que tinham loja na Europa, falei, ah, como é que tá aí? Ah, a gente tá aqui trabalhando tal, temos aqui alguns, alguns produtos, tal, né? Aí eu falei, ah, marquei com eles, né? Falei, ah, vou, vou dar um pulo aí pra gente conversar. Uhum. Aí quando você entrava numa loja, por exemplo, lá na Inglaterra, eu entrei numa loja, eu olhava a loja e eu tinha na cabeça a, a loja de uma loja brasileira no Japão, e quando você entrava numa loja lá da Europa, eu falava, nossa, tá faltando muita coisa. Aí que eu vi esse potencial, né? eu falava, vamos, é, eu acho que é bom criar produtos pra, para essas lojas, né? E dentro daquilo que a gente imaginava, é, o que é mais interessante, que seria interessante, seriam aqueles produtos que o brasileiro não tinha acesso lá, né? tipo carne seca, que é uma coisa assim muito regional, né? é, a linguiça calabresa, né? é, massa de pastel, coxinha, essas coisas todas. Aí, falei, ah, vamos vender esses produtos, e como vender isso? Como fazer isso? Né? Aí eu pensei, eu estou indo para a Europa, é, não quero investir, isso eu acho que é uma dica, né? que no primeiro momento você tem que pensar em qualquer negócio de ter um baixo investimento e um ótimo negócio, né? Sim, na, na medida do possível, na né? Do possível. Menor menor investimento possível para ter mais isso, retorno. Isso. Aí o que, que eu pensei na época? Não, eu vou fazer parcerias com algumas empresas fabricantes de é, produtos similares do Brasil em Portugal pela língua. E, e Portugal tinha, assim, por exemplo, uma fábrica de embutidos que são bem perto daquilo que o brasileiro fazia no, no, no Brasil, né? E os salgadinhos também tinham alguns salgadinhos de uma fábrica portuguesa que fazia salgados portugueses. É, o risolhos, por exemplo, é português, né? Então, a gente fomos nessas fábricas para conversar com eles para eles fazerem esses produtos para nós. Ou seja, eu não investia nada nessa parte da montagem de uma fábrica, né? Que é um Sim. investimento altíssimo, Criado. é licença, é uma série de coisas. Né? Eu simplesmente encomendei os produtos para eles fazerem, eles ganhavam, colocavam o preço deles. Né? E eu pegava. E você revendia? Revendia para as lojas de, de produto brasileiro, vendia na Inglaterra, na Itália, na, em Portugal e na Alemanha. Mais uma vez desbravando fronteiras aí, é. né? <risos> Então, é, essa foi, assim, é, uma ideia né, que você, de repente, consegue detectar graças, por exemplo, a uma experiência que a gente também teve no Japão, né? Então, é, é uma bagagem que você ganha que, mesmo que você tenha parado no Japão, mas aquilo lá está lá dentro de você, ah, né? É. E, de repente, opa, vamos fazer aqui, nesse, nessa região, né, nesse continente europeu aqui, né? E deu certo, vendia, a gente vendia bem também lá né? Aí, o que que aconteceu? É, de 2004 até 2008, 2008 bateu a crise Aquela crise bravíssima, né? Que o brasileiro saía correndo, voltando para o Brasil Que na época estava começando já a melhorar um pouco, né? É. E aí, a coisa foi lá para baixo A gente, até na época, né, nessa fase toda a gente chegou a abrir uma revista brasileira, para a comunidade brasileira e isso servia de uma certa forma como uma mídia para a gente é, colocar os nossos produtos para venda e como também colocava matérias de interesse dos brasileiros que viviam lá em Portugal. Claro. É, então, é, foi um, um, todo um trabalho ali que nós fizemos, que estava lá tudo funcionando perfeitamente até 2008. Né? Em 2008 bateu a crise. Falei, ó, vamos recriar a coisa né. Aí eu voltei para o Japão, mas só que no Japão também com a crise não, não estava fácil para ninguém, nenhum país né. E aí eu fiquei é, nesse tempo trabalhando para uma empresa que até hoje eu trabalho né e essa empresa é de produto brasileiro lá no Japão, e eu propus para eles falar olha, como eu já tinha vindo algumas vezes aqui na Tailândia olha, Vamos é, desenvolver alguns produtos lá na Tailândia, pela mão de obra, pelo custo de matéria-prima, ser mais, assim, mais acessível, mais barato, né? Vamos fazer lá. Aí essa empresa concordou e falou, ok, vai lá para a Tailândia e, e desenvolve para nós alguns produtos. E a gente chegou... É, já até hoje, nós chegamos a trabalhar mais nessa linha da, da mandioca, né? Porque a mandioca, por exemplo, no Japão não tem. Então, você, a gente fazia o, o, o produto final aqui e mandava lá para o Japão, exportava para o Japão. E a Tailândia é o segundo maior produtor de mandioca do mundo, não é isso? Isso, isso. Hoje ele é o segundo, né? E, só que é, aqui na Tailândia, por exemplo, essa plantação de mandioca, ela é usada assim, mais para fins industriais, né? E o que a gente quer, a ideia, de uma certa forma, não só fazer esse produto exportar para o Japão, mas fazer com que os tailandeses comam a mandioca também, né? Porque, na verdade, o que, que é? A gente vende algumas coisas para os brasileiros que moram aqui na Tailândia e esses brasileiros, na verdade, são 500 brasileiros, mais ou menos, registrados na embaixada. E lá no Japão são 200 mil brasileiros. Então, mas é um vende. público bem menor. Né? Bem menor, mas, como eu te falei, é, é, uma, é um público que está carente de produto brasileiro também, como na época lá no Japão, eles estavam carentes. Eu vi essa possibilidade, mesmo que sejam 500, vende. Né? E o perfil dos brasileiros que estão aqui já é um perfil assim, de um pessoal é, executivo, é, modelos, é, jogador de futebol. Então, são carentes de produto brasileiro e compram também. Compram e compram bem. Né? E fora isso, a gente exporta para o Japão já a farinha de mandioca. Estamos é, desenvolvendo uma, uma mandioca tira-gosto de cubinhos congelado, que a gente já manda em pacote de um quilo. Né? Esse já praticamente o ano que vem já vai estar tá começando esse, esse trabalho, essa exportação. E. Tá agora é, como, é, tem alguns produtos da mandioca que não entram no Japão por causa da, do cianeto, que é um veneno que tem na, na mandioca. Né? Se você come aquilo, faz mal para o organismo. E lá no Japão é permitido é, entrar com a mandioca com 10 ppm, abaixo de 10 ppm de cianeto. E muitos não conseguem entrar lá. E como, por exemplo, essa taxa de ppm em outros países ele é mais tolerável. Pode ser 20, 30, uhum. não tem problema, o cara pode consumir, que não, é uma taxa consumível, né? Uhum. E aí a gente está pensando que todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, é, que não consegue colocar no Japão, a gente vai partir para a Europa, para a Austrália, é, Nova Zelândia, onde tem muitos brasileiros também, né? E que também não tem esses produtos. Então, e tudo isso é baseado em, em, em arquivos que estão aqui na minha cabeça, uhum. né? E um senso de oportunidade tremendo que você tem também, né? De identificar onde precisa e correr atrás, né? Isso. Isso é muito bacana. Porque eu acho assim que em negócios você tem que ser, de uma certa forma, se for possível, ser o pioneiro. Sim. Né? Esse pioneirismo que vai te dar essa possibilidade de você ter uma, uma venda maior, uma aceitação do seu produto, né? E isso eu acho que eu tenho aqui na minha cabeça, sabe? É, pela experiência de esses anos todos que a gente já passou, né? É, eu consigo, por exemplo, venho aqui na Tailândia, eu vou em qualquer outro país, eu consigo detectar essas coisas. Né? E é, eu acho que isso basicamente, sabe, tem que ser... É, o brasileiro quer investir ou fazer algum tipo de negócio, ele tem que ter é, é, essa, essa ideia, né? De, Detectar o que é bom naquele momento e trabalhar em cima daquele, daquele negócio, daquela ideia que ele tem. Né? É. E claro que tem que ser uma ideia que é, seja alguma coisa, que seja uma novidade. Né? Não adianta nada você de repente entrar no, no, no comum e falar, é. ah, vou montar alguma coisa. para, né? E a minha parte é essa especialidade em comida comida colocar Dessa comida para os brasileiros né? nessa sua trajetória empreendedora assim o que que é a grande lição que você deixa assim dos desafios que você teve que superar e dos aprendizados que você teve cara? Hum. É, então o, o desafio qualquer negócio é um desafio né então é, eu sempre procurei é, ter uma, uma cabeça muito positiva né para fazer qualquer tipo de negócio né? Então muitas pessoas quando eu falava, ah, vou vender produto brasileiro na época no Japão, você está louco. Está doido. Como, isso, aqui tá? que você, tá Como você vai fazer isso e tal? Né? Então, é, é, é, essa coisa você tem que criar na sua cabeça uma coisa assim, positiva. Não, eu vou conseguir, eu vou achar o caminho. Né? E o caminho a gente acha. E esse caminho que eu achei na época foi, foi opa, vou lá na embaixada, vou puxar lá os importadores e ali foi o começo da minha, da minha história em termos de negócio lá no Japão né? e lá em Portugal para ir Europa foi justamente isso eu não vou montar uma fábrica né eu vou é fazer parcerias para não fazer um investimento de ter que fazer uma fábrica agora né? durante esse caminho às vezes é, o caminho te mostra outras oportunidades né que você e nem esperava isso, que existiam exatamente porque essa coisa da informática em 1999 2000 né que o nosso negócio já estava tendo assim uma decaída, né? Foi a ideia que me surgiu na época também. Opa, tá todo mundo agora começando a mexer na, na, na mas não tinha assim, acesso, sabe? Os brasileiros mesmo não tinham acesso assim para é, de repente ter um computador porque eles não entendiam, não sabiam mexer com o computador. Falei, opa, esse é o negócio que vamos fazer agora, né? e são 300 mil brasileiros que estão lá querendo aprender alguma coisa, não ficar só trabalhando na fábrica, né? Aí foi essa a ideia também, então, tudo é ideia e oportunidade, né? E essa oportunidade você tem que realizar ela, deixar ela de uma forma assim para que é, se realize, que se torne uma, um investimento ou um, um negócio concreto, né? Isso que a gente, pelas, pelas andanças e pelas experiências que a gente Vai adquirindo, né? Legal, Pedro. Hum. Muito obrigado mais uma vez. Opa. Antes de agradecer, né parabéns pela sua é, trajetória empreendedora. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que acompanham hum. a gente aqui. Porque é isso que a gente quer ver, né? Empreendedores que correram atrás, que superaram obstáculos, que identificaram oportunidades, isso. que se adaptaram diante das mudanças que surgiram. Eu acho que você vai ser um exemplo. Para mim já é e para as pessoas que estão assistindo também. Aham. É eu espero né, que tenha realmente é, as pessoas vejam isso como um incentivo né? e que qualquer tipo de negócio realmente você tem que ter é, uma forma de pensar muito positiva e claro que tem que ter persistência tem que ter sabe aquela garra de que eu vou montar esse negócio e vai acontecer Maneiro. É. E para finalizar então, como é que a gente agradece aqui na Tailândia? Copo um cap? Copo um Muito obrigado, <risos> okay. cara. Valeu. Obrigado. Um abraço. Prazer ter você aqui. Até mais.